O Morgan 3 Wheeler de 1951 foi um veículo icônico produzido pela empresa britânica Morgan Motor Company. Ele era um carro de três rodas com uma carroceria artesanal em madeira e alumínio, e era equipado com um motor V-twin da motocicleta americana Harley Davidson. Este modelo tinha uma transmissão de três velocidades manual, e era capaz de atingir uma velocidade máxima de cerca de 80 km por hora. Apesar de sua aparência antiquada, o Morgan 3 Leader era muito popular entre os entusiastas de carros esportivos e de corrida, e é considerado um ícone do automobilismo britânico. O carro foi produzido até 1952, quando foi substituído pelo modelo Morgan Plus 4, que tinha um motor de quatro cilindros e quatro rodas. No entanto, o Morgan 3 Wheeler foi relançado em 2011, com um novo design e tecnologia moderna, mantendo o estilo clássico e o charme retro que o tornaram tão popular na década de 1950.